Olá pessoal, bom dia, prazer imenso de estar aqui com vocês hoje, no, nesse summit proporcionado pela WSO2. Estamos aqui hoje para poder bater um papo, né, sobre saúde 5.0, é um tema super é, abrangente, que faz com que todo o processo que a pandemia trouxe de disrupção, de transformação digital e aceleração digital, né, que muitas empresas do ecossistema de saúde como um todo, seja clínica, laboratório, home care, tiveram que fazer com que as suas tecnologias previstas para serem implementadas nos próximos três ou quatro anos tivessem que ser antecipadas para três meses em período de, de pandemia. né? E também a saúde 5.0 fez com que uh, todo esse processo de inovação aberta sofresse também uma aceleração muito importante, trazendo resultados significativos para o ecossistema de saúde, né? Nós tínhamos no passado uma medicina orientada totalmente à doença, né? e hoje nós temos uma medicina totalmente orientada à prevenção. Michael Porter fala em um dos seus livros sobre é, os quatro P's que são de medicina preventiva, preditiva, personalizada e participativa. E pensando em participação, nós temos hoje aqui conosco nesse bate-papo é, o Christian, que é CEO é, do Robo Laura, que é uma grande health tech. É, seja bem-vindo, Christian e que vai compartilhar hoje conosco um pouco da experiência sobre o quanto que a empresa Robolaura, HealthTech está trazendo é, valores realmente significativos para a mudança né, é, nesse ecossistema de saúde, e, e gerando valor percebido para o paciente, porque o objetivo é deixar o paciente no centro da atenção. Também temos conosco aqui hoje a doutora Rafaela Guerra, que é do, do Hospital São Camilo, né? É uma rede filantrópica, é, subsidiada, gerenciada pela, pelas igrejas católicas e o Vaticano, e será uma honra estar aqui com vocês dois e bater um papo sobre saúde 5.0. Gostaria de pedir para que o Christian pudesse compartilhar é, um pouquinho sobre é, quem você é, Christian, e o que, que o Robo Laura faz no ecossistema de saúde como um todo, né? Oi pessoal, bom dia. Primeiro queria agradecer aqui o convite por ter a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre a nossa história e falar um pouco também sobre a importância que a tecnologia tem na saúde, e aí principalmente agora nesse momento pós-pandemia, agora a gente passando por esse momento de pandemia, onde a tecnologia se insere de maneira ainda mais importante na ajuda à otimização dos sistemas de saúde. Bom, até me apresentando, eu sou o Cristian Rocha, sou um dos cofundadores e sou, estou como CEO da Startup Laura. E até para contar um pouco da, da nossa trajetória e, e como tudo isso começou. É, eu não sou originário, meu background não é da área de saúde. Na verdade, eu tenho uma formação é, muito muito longa em computação, inteligência artificial e eu sempre quis, de certa forma, usar esses conhecimentos para ter impacto, para ajudar as pessoas. E em 2016, eu conheci um pouco mais a fundo os problemas do mundo da saúde. Em 2016, eu conheci o Jackson, que hoje é o meu sócio, e ele me contou a história dele de como ele perdeu a filha dele com 18 dias de vida em um hospital de Curitiba. A filha dele estava tendo uma piora clínica, e a equipe médica e assistencial demorou muito tempo para identificar que a filha dele estava tendo uma piora clínica. E quando identificaram, já era tarde demais, a filha dele já estava em choque séptico, e infelizmente ela foi a óbito. Quando ele contou essa história, a gente começou a pesquisar em diversos hospitais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para entender, será que, aquela foi, será que aquele foi um ponto fora da curva? Será que esse foi um erro que não acontece em outros hospitais, em outros centros de saúde? Ou será que isso acontece com frequência em vários centros de saúde? E após as nossas pesquisas, a gente descobriu que esses erros, na verdade, acontecem com frequência, não só nos hospitais brasileiros, mas em todo o sistema de saúde do mundo inteiro, em hospitais de ponta nos Estados Unidos, em hospitais de ponta da Europa. E assim, a gente decidiu, em 2016, iniciar um projeto para ajudar os médicos, os enfermeiros, a identificar os pacientes em risco de maneira antecipada. E a gente deu o um nome para esse projeto de Laura, que era o nome da filha dele, e justamente para evitar que outros pais sentissem a mesma dor que ele sentiu é, lá atrás. E a Laura começou, o nosso primeiro projeto foi num piloto no Hospital Nossa Senhora das Graças, aqui em Curitiba, com um sistema de suporte e decisão clínica que ajudava os médicos e os enfermeiros a identificar os pacientes em risco através da inteligência artificial. E hoje, mais de cinco anos depois, a Laura já está em mais de 50 instituições de saúde em toda a jornada do paciente, de ponta a ponta, tanto fora do hospital, na atenção primária, quanto dentro do hospital. E hoje, inclusive, a gente tem um reconhecimento muito importante como uma das 100 uh, empresas mais promissoras, Aqui a gente ganhou essa premiação da 100 Startups to Watch no ano passado, justamente por esse grau de inovação, potencial do mercado, a maturidade da solução. Isso traz para a gente um reconhecimento muito importante de uma solução que já tem na, na nossa base de dados mais de 10 milhões de atendimentos. Então isso para a gente é algo muito rico e algo muito valioso. Mas quando a gente pensa nos sistemas de saúde de forma geral, a gente tem um problema que é muito premente, que são as falhas que acontecem todos os dias. Aqui tem uma, uma estimativa da Fundação Bill Melinda Gates, que mostra que a cada ano, mais de 8 milhões de pessoas morrem por falhas nos sistemas de saúde. 8 milhões de pessoas. E essas falhas acontecem por diversos motivos. Uma prescrição equivocada, um diagnóstico tardio, uma má uma, uma, uma administração de alguma doença, isso acontece de ponta a ponta, tanto fora do hospital, nas clínicas, quanto dentro do hospital, nos pacientes mais complexos. E, e quando a gente pensa também no trabalho do dia a dia do médico, aqui tem uma, um estudo muito interessante da Associação Médica Americana, que mostra que a cada hora que o médico gasta com o paciente, ele gasta outras duas horas em trabalhos administrativos, manuais, relacionados ao prontuário eletrônico. Então, isso quer dizer que, em média, o médico gasta quase 50% do tempo dele com o prontuário, com tarefas manuais, e apenas 27% do tempo com o paciente. Isso é o dobro, praticamente, ele gasta com tarefas manuais. E todo esse trabalho, ou grande parte desse trabalho que o médico faz com o prontuário, é um tempo que poderia ser investido no próprio paciente. E hoje, com as soluções que nós temos, com inteligência artificial, com algoritmos, a gente consegue mudar esse panorama e fazer com que o médico possa investir mais do seu tempo no paciente. Isso é algo que é muito importante para a equipe médica e para a equipe assistencial, principalmente num momento em que os médicos têm um trabalho, uma carga de trabalho muito grande. Aqui tem uma, um outro estudo da Harvard Business Review que mostra que, em média, o médico tem que analisar mais de 50 mil pontos de dados para encontrar aquelas informações que são cruciais a respeito dos pacientes e nesse mesmo estudo que eles fizeram em conjunto com a Mayo Clinic, eles identificaram que apenas cerca de 0.1% desses dados são os dados que realmente importam para a tomada de decisão. Então, o que isso quer dizer? É de fato uma agulha no palheiro. O médico tem que olhar por uma infinidade de informações, várias telas diferentes, várias plataformas diferentes, para encontrar aquelas informações que realmente importam, ou para dar a conduta que realmente importa para aquele paciente. E essa imagem aqui, ela simboliza muito o que é uh, os nossos sistemas de saúde hoje em dia. São vários papéis, várias anotações. A gente sabe que hoje os sistemas de saúde ficam cada vez mais complexos com as dezenas de sistemas que nós temos, e ainda tem muita coisa que acontece de forma anual. Isso acaba estressando muito a equipe médica a equipe assistencial porque grande parte dessas tarefas poderiam ser automatizadas. E a gente precisa ter de forma bem clara que quando a equipe assistencial e quando a equipe médica ficam com uma grande sobrecarga de trabalho, eles também são gente como a gente, eles também podem esquecer de fazer alguma tarefa, podem esquecer de fazer alguma atividade, e isso pode custar muito caro, porque isso pode custar vidas. Então, uma, grande, uma das grandes propostas de valor da Laura é trazer a solução para tudo isso, e trazer a automatização completa da jornada do paciente, de ponta a ponta. Aqui a gente traz as nossas visões de produto, onde a gente mostra a jornada completa do paciente, tanto fora do hospital quanto dentro do hospital, e com essas duas visões principais, com o Laura Care, que é uma solução de monitoramento remoto, de coordenação de, de cuidado, para fora do hospital, então fazendo a parte de pronto atendimento digital, monitoramento de pacientes crônicos, monitoramento da deshospitalização dos pacientes. É, a gente costuma dizer que o Laura Care é uma plataforma de patient relationship management. Então, todos esses protocolos, esses processos que hoje ficam acabam ficando na cabeça do médico e o paciente tem uma dificuldade de ter acesso a, essa, a esse conhecimento, a gente consegue digitalizar esse conhecimento, digitalizar esses processos através do Laura Care. E aqui a gente traz a Laura Inteligência Clínica, que é um sistema de suporte à decisão clínica que se conecta automaticamente com os prontuários eletrônicos e que consegue ajudar a equipe médica e a equipe assistencial a identificar qual é o próximo passo, qual é o próximo paciente que precisa ser visto. E aqui a gente traz essa visão longitudinal e automatizada da gestão do cuidado. E aqui a principal proposta de valor é sempre, sempre conectar o paciente ao melhor atendimento de saúde e sempre facilitar e empoderar o trabalho, da equipe médica, e equipe assistencial, para otimizar o atendimento na, na saúde, melhorar a qualidade do atendimento da saúde. Aqui, de modo rápido, vou mostrar para vocês o Laura Care e como ele funciona. Basicamente, aqui a gente traz essa visão de um assistente. Um assistente que ajuda o paciente a acessar os seus serviços de saúde através de NLP, é uma triagem virtual, que é principalmente baseada nos sintomas, e através dessa triagem que a Laura consegue fazer a coordenação do cuidado. Identificar, por exemplo, se esse paciente precisa ser encaminhado para um pronto atendimento presencial, ou se esse paciente pode ter uma, tele, uma teleconsulta, ou se esse paciente pode ser monitorado automaticamente pela própria Laura até acabarem os seus sintomas. Então, a Laura consegue fazer tudo isso. Ou um paciente que sai do hospital, está sendo desestrutalizado, ele precisa ter o um acompanhamento médico, a Laura consegue fazer isso de maneira automatizada. Digamos, um paciente que passou por uma cirurgia, então é necessário fazer o pós-acompanhamento desse paciente, a Laura consegue fazer isso de maneira totalmente automatizada, nessa plataforma onde a gente traz todo esse conceito de atendimento, onde o paciente pode ter acesso aos seus serviços de saúde por aplicativo, por WhatsApp, pelo site da sua instituição de saúde, e assim todo esse contato, toda essa coordenação do cuidado fica automatizada, e a equipe médica a equipe assistencial tem todo o histórico do paciente. Toda a jornada do paciente fica digitalizada e assim o contato entre a equipe médica e o paciente é um contato muito mais próximo e um contato que ajuda o trabalho do médico, que automatiza grande parte do trabalho do médico e faz com que a equipe médica e equipe assistencial justamente consiga investir o seu tempo naquelas atividades que mais importam aqui trazendo esse conceito que, de fato, a gente busca transformar as operadoras e hospitais e a gente busca expandir as barreiras das, da infraestrutura física dos hospitais e das operadoras de saúde para que a saúde possa ser disponibilizada na, na, na casa das pessoas, em qualquer lugar, através de uma solução que pode ser acessada de, um, de qualquer dispositivo móvel. Aqui mostrando um pouco como funciona o back-office, qual é a visão que a equipe médica, a equipe assistencial tem, e é uma visão que realmente consegue ajudar a equipe médica a ter a jornada completa do paciente, de ponta a ponta, e toda essa coordenação do cuidado feita de maneira efetiva. E aqui, já indo para os final, finalmente da, da minha apresentação, a Laura Inteligência Clínica, que é esse sistema que se conecta com o prontuário eletrônico do hospital e que é um sistema de suporte de decisão clínica, que ajuda os médicos e os enfermeiros a identificar quais são os pacientes em risco. Esse sistema ele se conecta com o prontuário eletrônico e ele consegue entender em tempo real quais são os pacientes em risco através de algoritmos de inteligência artificial e também através da automatização de protocolos assistenciais, como news, Mios, Mios, Pios, QuickSofa. A Laura consegue gerenciar tudo isso e automatizar todos esses processos. Ela consegue mostrar para a equipe médica e para a equipe assistencial quais são os pacientes em risco quais são aqueles casos que devem ser vistos e quais são os protocolos, se ela consegue gerenciar esses protocolos. E assim ela consegue mostrar também através de Analytics quais são as, a, qual é a compliance com esses protocolos, qual, qual é o atendimento com esses protocolos a, e qual é o atendimento dos alertas também, sempre tendo essa visão muito forte na segurança do paciente. Então a gente traz esse conceito da aula inteligência clínica como um sistema de suporte de decisão clínica, a gente conecta isso com o hub de comunicação e com essa gestão automatizada dos protocolos, né? E tudo isso pode ser centralizado através de um aplicativo ou até mesmo de um painel de, de central de alertas, de um painel digital, onde a equipe médica, a equipe assistencial pode ter acesso a todos os seus pacientes em risco, qual é o próximo passo, qual é o próximo protocolo, quais são as pendências, então tudo isso fica automatizado. E uma coisa que é bem interessante é que até para parte de stewardship, para perfil de sensibilidade, de antimicrobianos, ah, algo que é muito comum nos hospitais, é até demorar cerca de seis meses a um ano para conseguir ter esses patógenos, esse perfil de sensibilidade compilado. Cerca de seis meses a um ano. E com a laura inteligência clínica, a gente consegue fazer isso em segundos. Então, a gente consegue dar para a equipe médica aqui uma visão de quais são... Esses, uh, esses antimicrobianos sensíveis e resistentes aos patógenos dos pacientes em tempo real, porque a gente já se conecta com os laboratórios e já mostra isso, já conecta com a estratificação retrospectiva daquele hospital, e o que os médicos demoravam seis meses para fazer, e faziam com planilhas de Excel, com um trabalho gigantesco, e imagina, investindo horas de médico para fazer planilhas de Excel, hoje a gente automatiza totalmente esse processo, e facilita muito o trabalho da equipe médica da equipe assistencial em relação a essas questões. Falando sobre resultados práticos, nesses cinco anos, e aí já finalizando, foram mais de 10 milhões de atendimentos médicos realizados, hoje a gente já está chegando a 50 instituições de saúde, e a gente tem uma redução da mortalidade geral em cerca de 25%, e uma diminuição do tempo médio de internação por paciente em cerca de 10%. E aqui um pouco da, da, da nossa presença científica que também para a gente é muito importante. Todos todos os algoritmos que nós fazemos, eles têm que ter uma validação científica muito grande. Prova disso é que um dos grandes eventos de inteligência artificial em saúde que está sendo organizado por Harvard, por John Hopkins, por John Hopkins e por New England Journal of Medicine, eles selecionaram cinco grandes projetos de inteligência artificial em saúde no mundo inteiro. E um desses projetos é a Laura, é o único projeto da América Latina. Então, para a gente é um grande reconhecimento é um reconhecimento científico do que a gente faz com tecnologia Tupiniquim, que também pode ser exportada para fora, e a gente também pode levar esse conhecimento para fora do país. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso, queria agradecer o tempo, e de novo, vou agradecer o convite por estar aqui com vocês. Não, a gente que agradece, Christian, acho que é uma honra de ter no Brasil é, health techs brasileiras, com profissionais brasileiros, com essa representatividade internacional, é, realmente entregando valor para o ecossistema de saúde do Brasil. Então, é uma honra ter empresas é, no ecossistema como a de vocês, é, sendo especificamente brasileiros, né? Eu, eu costumo dizer que empresas como a de vocês não vêm de PowerPoint, vêm de realidade, e, e, e oferece realidade para melhorar a realidade da vida dos pacientes, sobretudo, né? E falando em paciente, a gente não poderia deixar de pedir para a doutora Rafaela que está no dia a dia, onde essa jornada digital, a saúde conectada, né, que faz parte aí é, da saúde 5.0, está é, atuando de maneira avassaladora nos, nos hospitais. Queria entender com você um pouquinho, doutora Rafaela, primeiramente quem é, quem é você, né, a doutora Rafaela, e falar um pouco dentro do ambiente que você está trabalhando é, do Hospital São Camilo, é, o quanto que tudo isso que o Cris trouxe para nós é aderente à realidade é, do ambiente que você está vivenciando, sobretudo um ambiente que ainda não saiu é, do olho do furacão da pandemia e que, tá, e tem, e que tem que se preparar para o pós-pandemia. Então, eu queria um pouquinho da sua percepção. Obrigada, Fê. Bom, primeiramente, queria também agradecer aí o convite para a comissão organizadora do WCO2, né? para o Fernando, aí que também já é um, um super amigo. Uh, eu, eu, venho, eu fiz o caminho oposto ao do Cris, né? Eu acho que se a gente pudesse contar, ele veio de um lado, eu vim do outro. Eu sou médica de formação, sou hematologista, eu fiz uma formação que passou primeiro por clínica médica, fiquei cinco anos... Uh, atuando né, como, como, como clínica, três de residência, mais dois de preceptoria na USP. Depois fiz hemato na USP, fiz um fellow de terapia celular no Sírio, atuei com área de terapia celular em transplante de medula, cuidando de célula-tronco. E dos meus 14 anos de formada, eu atuei na assistência durante, acho que pelo menos uns 10. E depois eu comecei a fazer um mix com tecnologia eu sempre gostei de tecnologia, era aquela pessoa que, por hobby, estava sempre mexendo, sempre fuçando em alguma coisa, desde a adolescência, e as pessoas no hospital descobriram isso, e aí foi uma coisa, como a Laura também foi orgânico, né? foram me jogando aí nos, nos projetos de tecnologia, a coisa foi aumentando, e hoje eu tenho uma formação na área, né? então hoje eu sou uma executiva que trabalha com projetos de tecnologia, e atualmente eu sou CMIO, CMIO é um cargo uh, de um executivo médico, que atua na área de tecnologia liderando grandes iniciativas, né? pode ser dentro de hospitais, dentro de startups, dentro de qualquer companhia da área da saúde. E eu sou CMAO assim, da, da rede São Camilo. Então, eu tenho hoje nas costas vários projetos de tecnologia que estão dentro da rede São Camilo. E, sem sombra de dúvidas, eu vim em Cris de uma época em que a gente chegava para trabalhar, eu recém-formada, né? O mundo era de papel. A gente chegava para trabalhar, tinha uma pilha de impressos dentro do consultório. Não tinha computador no consultório nos meus primeiros anos de médica, né? Então eu vivi a mudança que foi a chegada dos primeiros computadores, primeiros prontuários eletrônicos e sem sombra de dúvida aquilo que você falou da, da informação ser cada vez maior e, e o trabalho começar a se tornar a busca de uma agulha no palheiro a depender de como o prontuário eletrônico está configurado, parametrizado e pronto para a realidade de um profissional de saúde é insuportável. A gente tem vários estudos científicos mostrando que o prontuário eletrônico pode ser o grande responsável por altíssimos índices de burnout entre os profissionais de saúde do mundo inteiro. E eu vivi isso na pele, de estar tá cansada e de ter uma ferramenta que está me atrapalhando mais do que ajudando. E de parar para pensar como é que eu... Não daria tudo para, nesse momento, ter só um papel aqui na minha frente, para eu, porque o papel aceita tudo, né? Então, eu escrever tudo o que eu quisesse aqui, e dar a minha conduta rapidamente para resolver o problema do paciente. Então, vivi isso na pele. Na minha realidade hoje no hospital, sem sombra de dúvidas, o que, o que você falou sobre a dificuldade cada vez maior de você identificar... Na, na verdade, eu, eu diria que hoje ela não é tão grande quanto já foi, né? No nosso processo de implantação dos prontuários eletrônicos, nós digitalizamos as informações e não trouxemos nenhum tipo de inteligência, então, o dado ele passava a estar escondido, porque ele estava dentro do computador. O computador não me alertava que tinha uma alteração, né? E a gente não tinha mais aquela informação tão facilmente acessível quanto em, quando ela estava em cima da mesa, na nossa frente, né? Então, a gente, de fato, passou por um, um período aí em que o dado ele era difícil. O dado alterado era difícil de ser encontrado. E eu acho que hoje ferramentas como a Laura, por exemplo, tornam a nossa vida muito melhor porque a gente começa a trabalhar com inteligência dentro dos nossos prontuários, né? E as próprias ferramentas de prontuário eletrônico começam a trazer soluções nativas, que ainda que não sejam best of breeds, né, que sejam soluções que não são as melhores possíveis do mercado, mas são uma iniciativa do próprio prontuário eletrônico de te trazer um suporte à decisão clínica, de te trazer um alerta né, de interação medicamentosa, de droga-dieta, de droga-condição clínica. Então, a gente já tem essas ferramentas sendo utilizadas. O problema é que na maioria dos lugares onde esses softwares estão atuantes hoje, não existe, e é a nossa dura realidade brasileira, não existe uma adequada parametrização do sistema para fazer uso de todas as suas funcionalidades. Né? Falta uma figura ou figuras que consigam configurar os sistemas, porque eles são dificílimos, não só de serem usados, mas também de serem configurados. Então, a minha realidade hoje, eu sem sombra de dúvidas, a gente, a gente entende que ferramentas como a Laura fazem total diferença dentro do ambiente hospitalar e são necessárias, e o conceito de saúde, saúde 5.0 né, traz... Na verdade, essa, essa questão de você ter sistemas conectados, colocando o paciente no centro. A gente não tem mais aquela ilusão de que a gente vai ter um sistema único, resolvendo todos os nossos problemas. Nós não teremos, né? Nós vamos ter sistemas conectados com o paciente no centro, em tempo real, auxiliando o profissional de saúde na tomada de decisão. A, o conhecimento médico, né, ele duplica a cada três meses, e esse tempo de duplicação ele vai reduzindo cada vez mais, era três meses, coisa de um, dois anos atrás, hoje em dia deve ser menos ainda, e a gente não tem, o cérebro humano não tem a capacidade de estar em dia com tudo, absolutamente tudo, de todas as áreas, e a gente passou a se especializar, nós como médicos, passamos a nos especializar cada vez mais em partes cada vez menores do corpo, o que é um contrassenso, porque a saúde ela é, ela é integral, né? ela, é, ela é um todo, e a, a especialização do médico para que ele possa ser o senhor, o mestre das suas decisões, ela vai de encontro às melhores práticas. Você não vai conseguir dar o diagnóstico de todas as doenças se você é especialista na unha do pé. Então, o caminho para isso é a gente não, não mais fragmentar o cuidado, mas sim utilizar a tecnologia para nos dar suporte, para nos trazer segurança. Hoje, a minha realidade trabalhando com prontuário eletrônico é muito diferente do que ela foi há 10 anos. Hoje, quando eu, eu atuo com o prontuário eletrônico, eu me sinto segura em saber que várias camadas de segurança estão sendo colocadas ali e que a minha prática está sendo auxiliada pela tecnologia. A dose máxima da medicação está sendo checada, a interação medicamentosa com outras drogas da prescrição está sendo checada, as alergias do paciente que estão cadastradas estão sendo checadas e comparadas com a minha prescrição. Então, se eu estiver cansada, se eu estiver estafada, se eu estiver em burnout, se eu estiver sem dormir, eu tenho ferramentas que hoje me ajudam a tomar melhores decisões e que protegem o meu paciente. Então, sem sombra de dúvidas, Cristian, parabéns pela sua história, parabéns inclusive pela história bonita, né, de como, como tudo nasceu, é muito, eu, eu, eu fico até emocionada quando eu escuto histórias de soluções que impactam milhões de vidas e que nasceram a partir de um, de um problema real, de uma dor real, né, que só quem sentiu sabe da importância de resolver, e sem sombra de dúvidas, a Laura, que é uma empresa que bom, todo mundo conhece, a gente sente muito orgulho de vê-la aí brilhando cada vez mais dentro e fora do Brasil. Eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter outras histórias no futuro para contar, porque o Brasil, afinal de contas, é um país grande com muita gente capaz e a gente tem cases de tecnologia que vão, que vão cada vez nos tornando mais orgulhosos aí mundo afora. Então, acho que devolvo aí para o Fernando a palavra. É excelente, Rafa, obrigado. Acho que é, você trouxe uma visão muito ampla sobre tudo o que acontece nesse ambiente hospitalar. Né? Mas, eu, outro dia, eu estava fazendo algumas reflexões, eu participo de vários fóruns e eventos como especialista em internet das coisas médicas, e uma coisa que me intriga muito ainda é que o Brasil, a gente, acho que tem ainda uma curva de maturação, de amadurecimento, né, muito grande em receptividade de tecnologias exponenciais. E aí eu queria entender de você, do Christian, é, que é uma empresa 100% de tecnologia, e qual é a aplicação de maturação também no ambiente hospitalar, é, qual é a percepção de vocês entre o que o, o hype cycle né, das novas tecnologias, como internet das coisas médicas, OMT, blockchain, RPA, inteligência artificial, realidade aumentada, o quanto que a aplicabilidade dessas tecnologias, elas estão sendo inseridas verdadeiramente no dia a dia, e o quanto que é, os profissionais de saúde, dentro e fora do ambiente clínico hospitalar, estão conseguindo é, perceber e entender a funcionalidade dessas tecnologias e a usabilidade dessas tecnologias. Essa é uma ótima pergunta, Fernando, e uma pergunta de quem conhece o ecossistema. né? É, quando a gente pensa em todo o potencial que a tecnologia tem, Vamos pegar o exemplo da inteligência artificial. Algoritmos de redes neurais já existiam desde 1960. Mas eles começaram a ser mais aplicados uh, em massa, digamos assim, a partir de 2010. Eles começaram a ser usados em diversas áreas, não especificamente na área da saúde, mas eles começaram a ser mais aplicados a partir de 2010. E se a gente for olhar por toda a tecnologia que a gente tem à disposição hoje, a tecnologia anda muito mais rápido que a cultura ela é muito mais rápida que a cultura. Então, se a gente for pensar em toda a disponibilidade de tecnologia, vamos pegar um outro exemplo, o blockchain. A tecnologia está pronta já, mas agora a questão é como a gente implementa isso, como a gente coloca, como a gente consegue colocar essas tecnologias na prática e essas tecnologias elas têm que gerar benefícios. Elas não tem que ser mais uma camada, não tem que ser mais um trabalho, mais um processo que os médicos ou que os enfermeiros vão ter no dia a dia. Então Hoje, aí respondendo a sua pergunta, eu vejo que há uma lacuna entre o que nós temos à disposição de tecnologia e o que realmente é aplicado. Eu vejo que isso é natural, que isso acontece em qualquer área. Até por esse exemplo que eu dei, a tecnologia ela anda muito mais rápido, muito mais rapidamente do que a, a cultura e a implementação dessas tecnologias. Então, hoje, todas as tecnologias que a gente tem à disposição, por exemplo, a internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, elas não estão sendo utilizadas no seu máximo, até porque tem um gargalo e uma base que precisa ser resolvida, se a gente for pensar nos sistemas de saúde, que é mais básico que isso, que é a interoperabilidade. Se você não tiver a interoperabilidade, se você não tiver sistemas que se conversam, você não vai conseguir ter inteligência artificial, você não vai conseguir ter blockchain, você não vai conseguir ter uma tecnologia efetiva, que consiga resolver os problemas de todos os hospitais ou de todos os sistemas de saúde. Além disso, há uma outra grande lacuna, que é a questão cultural de como as equipes médicas, as equipes assistenciais, enxergam o potencial dessa tecnologia. Porque quando essas pessoas acabam tendo problemas mais básicos, como aí a gente pega o, o exemplo do São Camilo, que é um ponto fora da curva nos sistemas brasileiros. né? Mas se a gente for pensar em grande parte dos, dos hospitais do Brasil, eles têm dificuldade de implantar prontuários eletrônicos ainda. Sim, são tantas casas. Esse, esse é o problema que eles têm. eles têm. Ainda eles estão na dificuldade de implantar os prontuários eletrônicos. Então, é, é isso, nesses é casos, ideia. como é que a gente vai falar sobre a implantação de inteligência artificial? A gente não vai, aquele enfermeiro, aquele médico, não vai querer escutar sobre inteligência artificial porque ele tem um prontuário eletrônico que tira 50% do tempo dele e que não funciona e que ele vê que, que acaba atrapalhando. Mas não atrapalha porque o prontuário é ruim, atrapalha porque o processo de implantação do prontuário foi ruim. Então, como eu vejo essas situações, essas oportunidades? Nós temos que ser cirúrgicos nas, re nas resoluções dos problemas. Então, os sistemas de saúde hoje têm problemas de interoperabilidade, tem problemas culturais, porque as equipes médicas e as equipes assistenciais não tiveram nas suas escolas, nos seus treinamentos, um aprendizado focado em tecnologia, ou focado como a inteligência artificial pode ser usada para otimizar o seu trabalho no dia a dia. E Então, se a gente for falar, por mais que a gente tivesse tudo funcionando, por mais que a gente tivesse os prontuários eletrônicos funcionando de forma redonda, completamente de maneira completamente satisfatória, ainda assim teria uma certa restrição no uso da inteligência artificial, porque a equipe médica, a equipe assistencial não sabe muito bem o que é a inteligência artificial. Não sabem. E o ser humano tende a ter medo daquilo que ele não conhece. Então, essa tare... essa questão também ela precisa ser resolvida entre a lacuna. Então, eu vejo que a gente precisa, e aí, como a gente pode resolver esse problema? Com a educação, então a gente deve fazer um trabalho muito forte de treinamento para todos os nossos sistemas de saúde, e também na universidade, para que as pessoas que são formadas hoje, elas já saiam com uma formação agregada com tecnologia. Em segundo lugar, a gente precisa ter um trabalho muito forte nas instituições de saúde, para que a gente tenha interoperabilidade, e não só nas instituições de saúde é, de baixo para cima, mas a gente precisa de cima para baixo também ter uma política pública de interoperabilidade para que isso seja centralizado de certa forma. E aí sim a gente ter centros de pesquisa em tecnologia, inteligência artificial, internet das coisas e também startups para aplicar essas tecnologias para que a gente possa fazer todo o desenvolvimento de maneira sustentável dessas tecnologias e aí a gente conseguir romper essa lacuna. Então é assim que eu vejo eu vejo... Sou uma pessoa muito otimista, né? Certo. Eu vejo que a gente tem melhorado muito e eu acho que aí em alguns anos a gente vai conseguir, com certeza, suprimir essa lacuna. Excelente, Rafinha. É uma insanidade, Christian, porque a, a nossa a nossa falta de padrão de interoper de suporte para padrão de interoperabilidade em que a gente consiga, por exemplo, ter dado clínico estruturado com semântica, exemplo do HL7 Fire, né? que a, a minha maior dor hoje como CMIO é ter dentro de casa, em cima do meu colo, um prontuário, onde eu tenho documentos clínicos que têm elementos que no TASI são chamados elementos EHR ou Electronic Medical Records, né, EHR, e eu tenho esses elementos sem um campo para colocar o código FIRE. Eu, eu fico pensando, cara, eu quero... Aqui, colocar que esse campo do template, do documento, é um campo onde eu vou informar se o meu paciente tem uma sepsi. vamos pegar uma pauta que a gente já está discutindo, uma sepsi, uma sepsi grave, um choque séptico, ou se eu descartei sepsi. e eu tenho código para isso, existe um padrão de interoperabilidade internacional que me descreve condições clínicas e que me permite informar semanticamente, estruturadamente, o que quer dizer aquele dado mas eu não tenho suporte para isso nos prontuários eletrônicos brasileiros. Eu tenho dentro de casa no São Camilo, um time que está se especializando, que está aprendendo a HL7 Fire, né? e eu fico pensando, quando que a gente vai utilizar isso? Porque se o meu prontuário eletrônico, que é o detentor das minhas principais informações hoje, estrutura exame laboratorial, estrutura CID, mas não estrutura dado clínico, o que, que eu consigo entregar, por exemplo, para uma solução como Laura? Sinal vital, diagnóstico, resultado de exame laboratorial. Eu vou ter que vou ter SID, mas eu não vou conseguir chegar, pegar aquele, dar aquele próximo passo que, de fato, mudaria completamente tudo para o médico. Aí você fala assim, não, mas tem várias empresas que procuram a gente, falam assim, não, mas eu vou criar um hub de interoperabilidade para você, eu vou pegar todos os seus dados e vou mapear, eu vou taguear todo o seu data warehouse, vou te falar onde está a origem de todos os seus dados, Assim, eu, eu vou criar um padrão semântico para você. Aí eu fico pensando, quanto investimento eu vou ter que ter como empresa para criar uma solução que é exclusivamente minha, que vai estar tá inteiramente documentada, mas que só serve para mim, né? Quer dizer, não serve para mais ninguém. Então, se eu quiser hoje interoperar dado do clínico estruturado, eu preciso investir uma fortuna para criar uma solução que só atende a mim. Eu vivo, em, eu tenho um, uma proximidade grande com os outros CMI, os brasileiros, né? E eu falo hoje com um grande amigo que está trabalhando dentro da Philips, eu digo, cara, me leva, deixa eu fazer um grupinho de gente, vamos decidir onde a gente vai colocar a Fire aqui dentro. Vamos, vamos colocar, tem que nascer da gente. Eu, eu não posso, a gente não, não pode viver num mundo onde eu quero trazer coisas melhores para dentro do hospital. Eu entendo a necessidade do médico, eu sou médico, eu sei o que esse cara precisa, eu sei o que esse cara quer. Eu consigo desmistificar o conceito de inteligência artificial para o médico, mas eu preciso entregar para ele um sistema disponível com uma infraestrutura adequada minimamente com um computador que consegue receber aquele sistema. O que, que a gente vê por aí? São coisas primárias, são coisas básicas. A gente vê o hospital... Eu trabalhei como consultora em informática em saúde, quando eu conheci o Fernando, era consultora. Então, eu era convidada para opinar em projetos e eu via o pessoal querendo investir dinheiro para trazer um prontuário eletrônico novo que ia ser instalado em umas máquinas, que eram uns i3 com 4 GB de RAM. Aí você quer colocar o Windows 10 profissional rodando o TAZI num i3 com 4 GB de RAM. O sistema não estará disponível para o médico. Ele nunca vai conseguir ser treinado naquele sistema, porque a lentidão que ele vai enfrentar é enorme. E a gente vê um desconhecimento estruturado dentro das instituições de saúde que culpa a solução, que fala assim, mas o TAZI é lento. Putz. Então, assim, a gente não pode falar em blockchain. A gente precisa primeiro educar as pessoas para entender o que é infra, o que é arquitetura, como cuidar preventivamente de um banco de dados, né? como ter um DBA dentro de casa ou contratar uma empresa certa para fazer isso, como implementar um sistema de prontuário eletrônico da forma correta. A gente, não vou dar nome a bois, mas eu já vi empresa grande de implantação criar documento clínico com todos os elementos IHR, né? usando o exemplo de Tazi, que é a minha praia, de anúria. Anúria é paciente que não urina, aquilo é um... Talvez coubesse essa atribuição para um checkbox dentro de um documento que estivesse avaliando um paciente da UTI. Aí o cara cria 200 elementos com a codificação errada. Quer dizer, aquilo ali nunca vai virar inteligência em canto nenhum. Então, eu trago a pessoa mais especializada que existe no mercado e ela faz isso no meu projeto e eu pago caro por essa pessoa. Você entende? A gente não tem no Brasil uma mão de obra especializada para entregar nas nossas, nos nossos projetos de implantação o que a gente precisa. E quando a gente tem, é, é uma agulha no palheiro, é uma mosca branca. Quantos CMIOs a gente tem no Brasil que trabalham com implantação de prontário eletrônico? Menos de 30, menos de 20%. Então a gente não forma essas pessoas, não existem escolas hoje para essas pessoas então, Cris, você foi cirúrgico, cara e parabéns, eu, eu falo com muita gente, participo de muito evento, não rasgo seda pra quase ninguém você é um cara que tem uma visão muito boa vindo de fora da saúde, você foi cirúrgico no problema essa é a dor a gente não consegue interoperar e os nossos problemas são básicos. Na hierarquia das necessidades básicas de Maslow, que é um conceito da psicologia muito aplicado para a saúde, né, que fala que a, a realização do indivíduo que é o topo da pirâmide, ela perpassa por várias camadas. E aqui na base a gente tem, por exemplo, disponibilidade de comida, água e descanso. E só depois você chega na segurança e na construção de relação de grupo, e aí isso vai subindo, né, e é interessante que alguns artigos trazem esse conceito para os prontuários eletrônicos e para a relação que os profissionais de saúde têm com ele, e aqui na base é disponibilidade, é, é, é a capacidade de você ter um sistema que simplesmente te responda, e em cima da disponibilidade, infraestrutura e re responsividade do sistema, você tem o treinamento, nunca nenhuma pessoa poderá ser treinada dentro de um sistema de prontuário que não é disponível e que não é que não é responsivo. Isso envolve infra. E aí quando você chega num hospital e você vai falar para o CEO do hospital que ele precisa investir 7 milhões em infraestrutura antes de trocar o prontuário eletrônico, ele vai falar assim: "Imagina, está louco". Você tá, cê... Rafaela, você vive em outro mundo. Aí você fala: "Tá bom, então põe teu sistema e espera que teu médico aprenda a mexer. Vai lá". Essa é a realidade do Brasil, né? Uma loucura. Ou seja, pegando uma estratificação aqui, um recorte do, entre a sua fala e a fala do Cris, né, é, nós ainda temos um processo de sensibilização, engajamento, é, não somente cultural, mas sobretudo também de percepção de em tecnologia né, da informação, ecossistema tecnológico é, dos hospitais, ainda muito, muito grande para se explorar e, e, e, de, e, de, e de sensibilizar, né, de educar, porque eu acho que o Cris falou uma coisa legal, de educar na base. Eu, hoje eu tenho a oportunidade de dar aula em, em várias universidades, como a USP, a Unifesp, Universidade Federal da Bahia, de Pernambuco, e, e eu vejo que se nós não prepararmos os, os jovens profissionais na base, para que eles tenham o um mínimo de percepção, de entendimento de que a tecnologia é uma ferramenta que vai é, apoiar ele no processo dele de desfecho clínico e, e também profissional, é, ele vai chegar ali naquele ambiente é, totalmente é, refém é, de uma cultura instalada que dificulta a é, ele acelerar esse processo de inovação. Eu gostaria de perguntar para vocês também, que uma coisa que todo mundo fala muito no mercado, mas também nós não conseguimos é, tangibilizar é, o porquê que o Velocity Base Healthcare, é, ele no Brasil ainda está engatinhando, se assim podemos dizer, abre aspas, fecha aspas, e, e porquê que os hospitais e os fornecedores Ainda não consegue trazer um ROI realmente significativo para que o, o Value Base Healthcare ele seja realmente tangível, né? Pujante. Eu posso tentar responder essa pergunta que é muito complexa, né? Eu acho que essa pergunta é mais complexa do que a anterior, inclusive, Fernando. É, Sim, é o objetivo. Ela envolve várias coisas e ela não tem uma resposta única, na verdade, né? Ela tem várias respostas. Primeiro ponto, por que ela não conseguiu ser implementada ainda? Porque o conceito de VBHC é um conceito muito complexo. É uma equação difícil de você conseguir fechar. Então, se você for pensar na implementação do conceito fee-for-service, é um conceito mais direto, é um conceito mais simples. É claro que é um conceito que não faz sentido para os processos e para os sistemas de saúde. Não faz sentido. Porque com esse sistema, a gente acabou criando sistemas que focam muito mais na doença do que focam na saúde, especificamente. Então, hoje a gente gasta muito, muito mais recursos na parte complexa do que a gente gasta na base da pirâmide, né? A gente acaba investindo muito mais recursos em pacientes que acabam ficando complexos, mas que poderiam uh, ser... Eles poderiam ter não ficar complexos se a gente tivesse um trabalho de atenção primária à saúde que fosse um trabalho mais robusto. Ainda que o Brasil faça um trabalho que seja interessante nessa parte de atenção primária, se você for considerar todos os outros países, também for considerar a complexidade que os sistemas de saúde aqui no Brasil têm. É, agora, essa dificuldade de implementar os sistemas VBHC, eles se dão principalmente pela complexidade de se implementar esse sistema, por um desalinhamento entre prestadores e pagadores, então os prestadores querem uma coisa, os pagadores querem uma outra coisa, e aí você não consegue ter esse alinhamento entre o que é necessário para a segurança do paciente em si. E a gente precisa ter um alinhamento cada vez mais profundo, mais forte, mais cirúrgico, para que todos os sistemas de saúde e o conceito de saúde em si seja focado no paciente. Não no interesse do pagador, não no interesse do prestador, em manter um modelo de negócios que funciona já há muito tempo, mas em manter algo que seja bom para o paciente. Será que esses sistemas funcionam mesmo de fato? Onde a gente tem uma, um percentual de 25% de pessoas que têm acesso à saúde privada e 75% das pessoas que não têm acesso à saúde privada de forma nenhuma? Ainda mais que nós temos, nós, nós tenhamos o SUS aqui no Brasil, e o SUS, através de seus grandes... Nós temos grandes problemas, temos grandes complexidades no SUS, mas ainda assim é um sistema que consegue uh, disponibilizar a saúde de certa forma para as pessoas, mesmo não sendo a ideal. Mas será que os recursos que a gente tem, será que eles não são suficientes para a gente dar uma saúde digna para esses outros 75% das pessoas? Ou será que a gente está mantendo um sistema uh, de prestação de fee-for-service só para manter um modelo de negócios onde a gente já tem as partes estabelecidas e nós temos uma certa felicidade dos prestadores e uma certa felicidade dos pagadores, por mais que eles sempre estejam numa disputa. Então eu vejo, que, e aí de novo trazendo o meu otimismo, mas otimismo é diferente de, de, de você se enganar com as coisas, né? o meu otimismo ele é realista, que... Uh, eu acho que a gente vai conseguir resolver esse problema de forma muito ruidosa, porque a gente ainda, tá, ainda está distante disso, mas eu vejo que a pandemia trouxe uma necessidade de que, e uma visão clara de que esse sistema que nós temos hoje é um sistema insustentável, nem os pagadores, nem os prestadores vão conseguir se manter nesse sistema, e aí quando você tem essa dificuldade, tem essa necessidade, você traz a necessidade da disrupção. E aí, nesse momento da disrupção, é onde a gente tem a grande oportunidade de conseguir implementar um sistema que seja VBHC. Porque não é apenas tecnologia, é o um modelo de negócio. É o um modelo de negócio. Nesse sentido, o mais importante é o um modelo de negócio, que deve atender o paciente. E não deve entender interesses particulares, deve entender o paciente, principalmente. Então, eu vejo que nós estamos, sim, no caminho. E eu vejo que a disrupção, agora que nós temos nesse momento, é a melhor hora para que a gente possa formatar esse sistema, até porque esse modelo de f Service hoje se torna inviável. Agora, não vai ser fácil, vai ser complicado, vai ter muito atrito, e a gente vai ter várias mudanças no mercado, mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Legal. Rafinha, você que é uma entusiasta, eu sei que ela é apaixonada pela sou temática... Eu sou super apaixonada por Value Based Healthcare. Eu health também, sem dúvida, foi proposital, eu tenho certeza que você vai trazer uma percepção riquíssima. Você sabe que a intangibilidade do Value Based Healthcare no Brasil, para mim, também tem origem na nossa dificuldade estruturada do clínico semântico. Se eu for olhar os standard sets né, da, da nossa referência mundial, que é a ITEM, né, que... Que, que, que estrutura como o dado tem que ser acompanhado, né? Como que as informações das, dos standard sets, né? das linhas de cuidado, precisam ser acompanhadas e quais linhas de cuidado já, já estão estruturadas. Eles têm, eles têm linha de cuidado para 90% do burden de doença do mundo. E quando você vai olhar, aquilo é essencialmente dado clínico, né? Como que eu que não consigo medir o dado clínico do paciente que está dentro do hospital hoje e interoperar isso com outras plataformas, vou conseguir fazer isso com o paciente que está em casa, que essencialmente depende de uma captação que vai acontecer fora do prontuário eletrônico, onde eu não tenho padrão de interoperabilidade para receber aquela informação. Então a gente volta, é a história da galinha do ovo, a gente volta para o mesmo problema. Eu não consigo organizar meus dados clínicos porque eu tenho sistemas de prontuário eletrônico que foram criados para faturar... Numa realidade FIFORService, eu tenho caixas registradoras glorificadas com puxadinhos clínicos. Então, a tabela central, a tabela atendimento paciente, com o número da conta. Aí você vai procurar das outras 6 mil tabelas para você trazer o resultado de um exame para de dentro de um template, você passeia por nove tabelas. Como que um sistema desse escala? Escala em termos de performance, não escala, né? Então, eu tenho sistemas que não foram preparados para isso, que é uma, é uma discussão que a gente nem começou aqui, né? Que é como os dados estão estruturados dentro de um sistema, né? em termos de arquitetura, para permitir escala, se eu, de fato, começar a medir todos os meus dados clínicos e a trazê-los para dentro dos documentos. Mas isso é uma outra discussão. Então, eu acho que a principal dificuldade inicial do VBHC é que se você for olhar no livro do Porter, ele coloca os seis passos para a implantação do VBHC, né, que é até uma forma geométrica, embaixo disso são só cinco, e embaixo disso tem um quadradinho, que é plataforma de tecnologia para suportar os dados. Eu não tenho isso hoje, e esse é o primeiro passo. A minha plataforma de tecnologia hoje não suporta os meus dados. É, aí eu crio um problema, na hora que a operadora vem para a mesa de negociação e fala e eles fazem isso, e fala, cara, eu não quero mais te pagar conta aberta, eu quero empacotar e eu quero te pagar a bundle, o hospital tem medo de falar assim para isso, porque ele fala, eu não sei o meu case mix, quem são meus pacientes? Como é que eu vou trazer o risco para a minha mesa se eu não tenho visão dos meus dados? Então essa é a dificuldade número um. Lembrando que no conceito de VBHC, eu tenho no numerador... Os prens e PRONS, patient, uh, uh, me, uh, patient uh, Experience Measures e Outcome Measures, né? Patient referred, patient preferred experience, experience measured e outcome measures, né? Então, isso é a experiência do paciente dentro do standard set, o numerador. O denominador é custo. Eu não tenho visão de custo dentro do prontuário eletrônico hoje, eu tenho visão de conta. É uma loucura. Pode parecer insano, mas no meu último projeto de implantação de sistema eu vi um posicionamento do, do, do fabricante de dizer assim, não, mas módulo de custo ninguém implanta. Existe? Existe, ninguém implanta. Então, eu tenho hoje sistemas implantados com módulo de custo inoperante. Então, consigo medir custo? Consigo, mas está inoperante. Quando a gente começa a perguntar, quanto custa um paciente? Eu fiz essa pergunta essa semana. Quanto custa um paciente deitado dentro de um hospital em custos diretos e indiretos? Pega todos os rateios e coloca os custos diretos e fala, quanto custa? Ninguém sabe responder essa pergunta dentro do hospital médio brasileiro. Então, eu não tenho visão de custo. E no value Based Healthcare, eles sugerem que a gente tem que colocar como denominador custo, com metodologia TDABC. Cara, isso é tão distante da nossa realidade, tão distante, que mesmo o Einstein, que é um exponente, né, que é, é uma das melhores referências que a gente tem, inclusive, no tema, e foi o hospital que fez o primeiro escritório de valor no Brasil, usava o valor da conta no denominador. Então... A gente hoje não tem estrutura tecnológica para medir nem o numerador e nem o denominador. Em segundo lugar, a troca insana e cíclica de operadoras que acontece por parte das empresas, frente, né, diante aos reajustes abusivos, que de novo ocorrem por causa da má prática, e aí a gente volta para a discussão do ovo e da galinha, né? mas essa, esse, essa questão dos reajustes abusivos faz com que as empresas mudem de operador o tempo todo. Então, uma operadora, uma seguradora qualquer, que vantagem ela tem de economizar no futuro para um paciente que ela sabe que vai perder? Porque a empresa que hoje é Bradesco, amanhã é Sul América, depois de amanhã é outro e assim vai. Então a própria operadora acaba desestimulada a investir naquele paciente no longo prazo, porque ela não ganha na redução da sinistralidade. O que leva a gente a crer que existe alguém que tem vantagem nisso? A empresa? A empresa... E o próprio paciente, né? então seja na pessoa física ou seja na jurídica, o contratante da operadora tem uma clara vantagem na redução futura de sinistralidade, seja para interesse próprio, se eu estou na física, ou seja para o meu interesse financeiro, se eu estou na empresa. O que me leva a, de novo, eu vivo falando isso, a chegar à conclusão de que as operadoras vão morrer elas vão ser mais uma desintermedia... desintermediação do mercado, como tantas outras que a gente teve, simplesmente porque nessa equação de VBHC, elas não cabem. No modelo que a gente tem hoje, elas não cabem. Operadora de saúde, como a gente conhece hoje, tem que acabar para a minha agenda de valor começar, porque eles não têm hoje uma visão de nenhum tipo de vantagem para colocar uma agenda de VBHC para dentro, porque eles perdem esse paciente e não se beneficiam no futuro da redução da sinistralidade. Né? Então, eu acho que sim, a agenda vai chegar. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter empresas e hospitais fazendo parcerias diretas, num né, modelo aí de, não de autogestão, mas num modelo de atendimento direto, mesmo como a Gerdau e o Einstein, e tantas outras que a gente vê hoje em dia. Eu acho que a operadora de saúde, como a gente conhece hoje, vai acabar. E no dia em que a gente conseguir interoperar dado clínico, a gente vai conseguir fechar aí o ciclo de tudo que a gente precisa, né? Que é um modelo de negócio que faz sentido para a agenda de valor do Porter e uma plataforma tecnológica que consiga fazer a coisa girar. Então, eu sou otimista também, mas eu vejo que algumas dores futuras ainda são necessárias. Nossa, eu, o, o papo está super bom, gente. Eu não sei nem como é falar que o tempo acabou e que a gente vai ter que <risos> porque eu, eu teria até mais perguntas assim para poder compartilhar aqui com os nossos espectadores, né? é, mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. É, gostaria de, de, de pedir para vocês deixarem uma mensagem sobre inovação aberta é, para todos esses nossos ouvintes e que são entusiastas ou da saúde ou profissionais da saúde. Qual é a visão de vocês de inovação aberta como mensagem final? Bom, primeiro queria agradecer aqui o convite, Fernando, por estar participando aqui dessa, dessa, dessa nossa conversa na, na, na WSO2. Queria agradecer também aos insights valiosos uh, que, que vocês puderem contribuir, eu acho que foi muito bom, foi muito rico. E falando sobre a inovação aberta né, na saúde, eu acho que a inovação ela é fundamental para que a gente possa chegar nisso que a gente está comentando, que é o VBHC, que é o Value Based Health Care. E a gente centralizar o valor no, na qualidade no desfecho ao paciente. A inovação vai ser uma peça fundamental nisso, vai ser uma peça-chave, porque ela traz a disrupção. Como a gente está comentando aqui, a gente vai ter várias dores para serem trabalhadas. A gente não sabe se o modelo de negócios atual, com os players atuais, serão mantidos. Então, para isso, a gente precisa ter disrupção, para que outras startups, outras inovações sejam criadas, outros modelos de negócio sejam criados, e assim a gente consiga ter um sistema de saúde que seja rico, não só no seu capital, mas seja rico no valor ao paciente. Eu acho que a inovação é peça-chave para isso. Obrigado, obrigado, Cris. Rafa? Eu acho que é isso, Eu acho que a gente precisa inovar para quebrar esses padrões que hoje nos impedem de avançar. É Nitidamente, a gente tem barreiras hoje muito visíveis, muito óbvias, que nos impedem né, nesse avanço, e essas barreiras precisam, quebrar, precisam ser quebradas, e só através de inovação a gente vai conseguir fazer isso. Então, acho que hoje a, a minha mensagem é que a gente precisa inovar e a gente precisa colaborar, porque a colaboração, como o Cristian também foi cirúrgico em falar, a gente precisa ter uma diretriz central, a gente precisa que os players se unam e cobrem isso, para que a gente tenha mandatoriamente que implementar padrão de interoperabilidade, para que a gente tenha normas a serem seguidas, assim como a gente tem hoje a LGPD, que está todo mundo tendo que se adequar, a gente precisa ter um padrão de interoperabilidade ao qual os sistemas de saúde brasileiros precisem se adequar, tem que existir um, um mínimo necessário a ser seguido, né, a ser obtido, eu acredito que a, a a colaboração entre os players né, e a cobrança disso, não só dos órgãos governamentais, mas das grandes empresas que hoje regem aí o mercado privado brasileiro, eu acho que a gente precisa também, também cobrar delas um posicionamento. Eu, eu faço isso o tempo todo, né? Cobrar delas um posicionamento para que a gente é. consiga avançar na nossa agenda, para que o Laura não tenha que fazer uma receita de implantação para cada cliente, para que a gente consiga fazer uma coisa que seja plug and play verdadeiramente, né? que seja só abrir a API e falar, vem, seja feliz aqui dentro. Excelente, gostaria de agradecer a doutora Rafaela Guerra, né Vou agradecer o, o Christian Rocha, que é o presidente da, do, do Robô Laura, é, agradecer o, o, o WSO2 Summit, né? e encerrar parafraseando o grande escritor brasileiro Guimarães Rosa, que ele sempre diz que tudo muda numa base que não muda nunca, mas muda. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa manhã. Um abraço. Obrigada.